Oi, oi gente, oi, hoje, hoje eu tô vendo os três crianças que gastaram dinheiro nos pais com os jogos e se deram mal Cara, nunca faça isso gente, o, o, eu sei que, que podem, podem notificar lá pros, o pais né, na verdade Olha, olha gente, no eu, te, eu tô no Windows 11 porque eu sou o. Eu, sou, eu tô no meu no Samsung Book novo. O meu velho tava, tava travando muito. Tava com pouco espaço ali. Depois que eu comprei outro. Agora eu vou. de relação e bora ver esse vídeo aqui. Você vai ver completo. Eu vou desativar o microfone, tá gente? Vou desativar. Vou te mostrar quem, quem comprou o robô. Só que eu vou mostrar a câmera, vocês vão um. Me... Que que é isso? Que que é isso, cara? Caraca, Kevin, Kevin se deu muito mal por comprar muitos diamantes no Free Fire. Eu não gosto de Free Fire, na verdade, né? Caraca, que é isso? Que que é isso, gente? Que que é isso? Que, que é isso? É, gente, é verdade. Nunca faça isso, gente. Nunca pegue seus cartões escondidos dos pais para, para, para, para comprar com alunos. E, gente, no, no Roblox, outros consumidos. Não faça isso, gente. Não faça isso. Bora ver mais, o segundo. É verdade. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? O que, que é isso? Ele quer. Ele quer. Ele quer gastar 10 mil reais em robôs. Que dá mais ou menos 100 mil robôs. Viu? Não dá, gente. Não dá. Sozinho eu só recebendo na aposentadoria. Entendeu? Caraca. Caraca, gente, que que é isso cara, pare de gastar Que que é isso? Que que é isso gente, que que é isso? Que que é isso gente, que que é isso? É que eu cortei o cabelo lá na no cabaneiro eu conversei um pouquinho com, com ele com o cara, aí eu tô aqui você sabe o que é o Blue Patcher gente Blue Patcher é um aplicativo onde você pode hackear os jogos entendeu jogos offline se for um jogo online não vai funcionar olha o root gente é muito utilizado nas contas mais mais mais rápidas né eu eu queria root no meu celular mas o no celular novo aí dá erros de aí dá um erro de sistema falando que o que, e tem que fazer algumas coisas, tipo, matar uma aparelho, né? Que que é isso, gente? 10 mil reais? Muita coisa, gente. com um o Luke Patcher no Minecraft. Dez mil? Que que é isso? isso. <risos> Que que é isso, gente? Que que é isso? Que que é isso? Não consegue dar um jeito, não. Porque só recebe da aposentadoria, né, gente? É. Que, que é isso? Que que é isso? O que é isso? que, que é isso, gente? O que, que é isso? Gente, eu vou desativar tipo, o microfone Vocês podem ver aqui o vídeo Eu já volto gente é gente ele não tem muita sorte assim mas ele vem muito compreensível, entendeu? Ele não gastou muito dinheiro. Ele eu não era aquela pessoa que insistia e comprasse toda hora, entendeu? Toda hora. Gente, nunca faça isso. Nunca compre o o seu jogo favorito, o um, um pacote de jogos, um cartão despendido, entendeu? Aí você, aí você vai ficar de castigo. É verdade. É verdade. Caraca, gente. Caraca, ele fez o que, gente? Adivinha? Ele, ele gastou dois mil reais no Free Fire. Verdade? Não. É, quer dizer, sim. É porque ele queria gastar com um cartão de crédito escondido. Se deu muito mal mesmo, gente. Se deu muito mal. O que é isso, cara? Pode fazer Isso. Para de fazer isso, cara. Para. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso? Para. Para. E Deus? Para, Matheus. Para. Para de confirmar. conta que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que que é isso, gente? Que que é isso? É que na câmera, é assim, do Windows 11. Ele não fecha, eu não tenho aquele botãozinho de fechar. Eu tive que mexer para fechar a câmera. Agora que eu não tem mais. eu tô cansada aqui. Que que é isso, cara? vai fazer isso. que, que é isso, gente? Que que é isso? Caraca. Que isso é muito dinheiro, né gente? É muito dinheiro. Dois mil reais é muita coisa, sabia disso, gente? Dois mil reais é muita coisa, né gente? É gente, verdade? Nunca faça isso. Uma vez eu gastei, né, uma vez eu gastei dois mil reais no jogo, no jogo Roblox, né, quer dizer, ou seja, 700 superior, é, eu gastava antigamente isso, agora eu vou gastar mais. Bora ver, bora ver mais desse vídeo aqui, cheio de enrolação. Isso, gente, isso, isso. O que é isso, gente? Se chegar ao final, a gente vai encerrar o vídeo, tá? Até o final. Tá, gente. Então, deixa eu contar para a gente finalizar o vídeo. Então, gente, muita gente pega o cartão escondido do espaço para lançar muito dinheiro. Por exemplo, Fortnite, Roblox, Ainda Kravity, um cartão de crédito escondido. É, vai ficar sem celular, é verdade, eu já falo pra vocês, então, então gente, esse que é o vídeo, tá, nunca faça, eu nunca pego seus cartões escondidos, seus pais, pra gastar dinheiro, e, e esse que é o vídeo, fica por aqui, tá, vamos por aqui, tá, tchau.